Olá, professor e professora especialista. Eu sou a professora Daiane e, em nome da equipe da Agência de Educação Digital e à Distância, quero te desejar boas-vindas ao UFMS Digital. Nós construímos um modelo pedagógico para oferta de cursos à distância que focaliza o protagonismo do estudante e organiza os conteúdos, atividades e estratégias de avaliação em trilhas de aprendizagem no nosso AVA UFMS. Para esse modelo funcionar, nós contamos com diversos atores que trabalham de forma colaborativa e sob a gestão da AGEAD. Para o funcionamento dos cursos, contamos com os coordenadores, membros dos colegiados, professores especialistas, tutores e toda a equipe de gestão pedagógica, acadêmica e financeira da AGEAD. Nesse modelo de oferta, o professor especialista não tem contato direto com o estudante, pois toda a mediação didático-pedagógica do processo de aprendizagem é feita pelo professor-tutor para um grupo de estudantes em cada curso. Ao ser selecionado, o professor especialista é acompanhado pela equipe multidisciplinar, de forma sistemática e precisa cumprir com o cronograma de entrega de todo o material previsto nas diretrizes de planejamento da AGEAD. O professor especialista elabora, seleciona e organiza todo o material didático e a documentação do planejamento que compreende os seguintes elementos Plano de ensino, cronograma de atividades com seleção de leituras obrigatórias e complementares, gravação de vídeo aulas, elaboração dos fóruns de discussão, elaboração das atividades de check-out de presença, elaboração do banco de questões, gravação do podcast e elaboração da matriz de desenho didático. Você vai encontrar um vídeo explicativo para cada documento do planejamento no guia de professores especialistas disponível na nossa central de apoio. Aqui você vai encontrar informações sobre os cursos, sobre o fluxo de trabalho, o cronograma de entregas e orientações para todas as atividades que você precisa desenvolver. Basta clicar aqui e seguir os passos indicados na página dos professores especialistas. Lembrando que esse site só pode ser acessado com o seu e-mail institucional. É muito importante que você explore todos os documentos e fique por dentro das informações da Central de Apoio. Em breve você receberá contato da equipe multidisciplinar que te dará orientações mais específicas sobre o trabalho a ser desenvolvido. Quero agradecer a sua parceria e comprometimento e desejar um excelente período de trabalho. Nós acreditamos que a educação à distância pode levar a UFMS cada vez mais longe, alcançando pessoas no Brasil e no mundo com responsabilidade, qualidade e inovação.